Falar que a paz, a graça e a paz que recebe todo entendimento possa estar sobre a nossa vida mais um dia Estou gravando esse vídeo rapidinho para dar um recado Que serão deletados todos os vídeos do Paulo Júnior deste canal Não vai ficar mais nenhum, entendeu? É, ano passado eu fui penalizado por estar usando um vídeo dele E essa semana eu fui de novo Foi para aprender a não usar mais vídeos do Paulo Júnior Nem de um outro que cobra direitos autorais em cima da palavra de Deus eu não consigo entender uma pessoa que se diz homem de Deus, entendeu? E pregar uma mensagem, se você prega uma mensagem da palavra de Deus, você pega uma mensagem bíblica, essa palavra tem que ser, ela tem que ser é, espalhada, como Jesus disse, né? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então se você prega uma palavra e, e crê que essa palavra é de Deus e que vai libertar pessoas, você não pode cobrar direitos autorais em cima dessa palavra. Porque você tem que ter a alegria de outras pessoas estar compartilhando essa palavra Pelo menos eu penso assim, porque é a palavra de Deus Então como que pode uma pessoa cobrar direitos autorais em cima da pregação da palavra de Deus? Eu não concordo com isso, então para mim eu já tenho ele como um falso profeta Então não terá mais vídeos do Paulo Júnior nesse canal, serão deletados todos Tem vídeo aí até com quase 100 mil visualizações e serão deletados todos, não fica mais nenhum se aparecer algum vídeo do Paulo Júnior no meu canal, será que quando eu fizer alguma reação de alguma coisa que ele falou, de eu Deus não está concordando, alguma coisa assim. Mas tirando disso, não terão mais nenhum vídeo do Paulo Júnior nesse canal, eu vou deletar todos. Porque eu não consigo entender isso, cobrar direitos autorais em cima da palavra de Deus. Não só isso, mas também de cantores gospels que se diz homem de Deus, se diz levitas, que hoje não existe mais também levita, isso, mas isso é um, um, é um assunto para outro vídeo. Também cobram direitos autorais em cima das suas músicas. Ué, não é louvor? Não é adoração ao Todo-Poderoso? Como é que uma pessoa não pode compartilhar uma adoração ao Todo-Poderoso sem ser cobrado direitos autorais? Isso para mim também é um absurdo. Isso para mim é mercadejar o evangelho, como Paulo disse. É fazer da palavra de Deus negócio. Então serão deletados todos os vídeos do Paulo Júnior por causa desse detalhe, que não é um detalhe, é uma coisa absurda. Sinto muito você que gosta de pregações dele, eu também gosto de algumas pregações dele porque ele fala a verdade Algumas coisas eu não concordo, mas algumas coisas que ele fala a verdade procurei é, compartilhar Agora não vou compartilhar mais porque primeiro que eu não quero perder meu canal por uma besteira né? Por um falso profeta que está cobrando direitos autorais sobre seus vídeos, entendeu? E segundo que eu não vou mais é, compartilhar Mensagens, pregações de uma pessoa que cobra direitos autorais em cima da palavra de Deus. Isso, para mim, é um absurdo, entendeu? Então, é isso que eu queria dizer. É um vídeo rapidinho, só para dizer que não terão mais vídeos do Paulo Júnior nesse canal. Serão deletados todos. Vou começar a fazer isso hoje e serão deletados todos. Para mim, agora ele já é considerado um falso profeta por esse detalhe. Tá ok? Então, é isso que eu queria dizer. Que a paz que acerta é todo atendimento possa estar sobre a sua vida. Fica na paz. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Até mais.